Salve, pessoal! Vocês estão bem? Estão escapando? Hoje não vai ter café, não vai ter nada, o papo é mil grau, certo? Então vamos já passar para esse papo, não vai ter corte, nada. Eu vim aqui comunicar a vocês, pedir uma força para vocês mais uma vez. Eu sei que tá difícil pra caramba para um monte de gente, tá ligado? Tem um monte de gente que me acompanha aqui que também não tem condição, não tem problema. Mas, mano, eu sou procurado nessas causas e eu não consigo me isentar, mano tá ligado? Enquanto tem gente que tá eh, parecendo que tá ficando rico nesse país, assim, o cara tá... Você sabe que o cara mora dentro da quebrada e o cara vive como rico, tem muita gente passando dificuldade, precisando desse salve, e eu acho que mídia é pra isso. Esse vlog aqui, o meu Instagram, Facebook, pra que ficar postando de autopromoção, sabe? Então, mano, se tiver uma causa, nós vai entrar, principalmente se a causa for o que tá acontecendo. A favela do Morro do Índio, certo? Nas espraiadas, pegou fogo algum tempo atrás, eu dei esse salve aqui, eu dei esse salvo no meu Instagram e o pessoal me procurou e a gente conseguiu arrumar uma verba. Rapa, durou de três a quatro semanas o dinheiro que a gente mandou para as pessoas comerem. São 400 famílias na rua, mano. A favela foi exterminada, pegou fogo na geral. Morreu cachorro, morreu gato, foi uma tristeza, mano. Para sorte, não morreu o morador, mas morreram os animais, cara. Tá ligado? Que é um bagulho assim que, que me comove muito, mano. Entendeu? Então, essas pessoas estão na rua, estão morando em barracas, em barracos improvisados, na porta do Morro do Índio. Zona Sul de São Paulo, águas espraiadas. Não tem ajuda do governo, não tem ajuda da prefeitura. São, vou repetir para vocês, são 400 famílias. Eu não dou conta de ajudar todo mundo. O Alessandro, do Periferia e Solidariedade, não dá conta de ajudar todo mundo. Os professores, os condomínios lá que ajudou. Tem um pessoal de um prédio lá que juntou também com o Alessandro e ajudou. Durou mais uma semana a comida. Então, assim, é desesperador, é calamidade pública, o nosso povo está abandonado, mano. Eu sei que não é só esse ponto, tá ligado? Que está nesse, nesse, nesse desuso, mas, mano, é o que eu posso alertar aqui, tá ligado? Várias causas que chegam de outros estados, mano, eu não, consigo, eu não consigo fazer a campanha. Porque nesse caso aqui, mano, é um caso extremo. Tem criança, tá ligado? Tem menina e menino na rua. E as famílias, muitas vezes, mano, tem três, quatro filhos também, tá ligado? Então é muito complicado. Então são 400 famílias. Quem puder contribuir, eu vou deixar um pix. Doutor, tira esse QR Code, por favor, para o pessoal não confundir com o da campanha. Não, não, não dou pro meu, meu apoia-se. Não colabora com o meu apoia-se hoje, não Não precisa. Obrigado por você ter feito o QR Code, mas não precisa, rapa. Dá atenção no Pix que nós vamos colocar aí embaixo, certo? Esse Pix é diretamente do Alessandro do Periferia Solidariedade, a gente vai prestar conta do que for, R$10, R$5, reais, reais, não tem problema. Nós vamos prestar conta de tudo aqui no mesmo canal, aqui no mesmo vlog e vamos prestar também no Instagram. Assim como você pode acompanhar o Instagram do Periferia de Solidariedade. Se juntou várias bancas, a minha, a deles, a Amigas do Bem, juntou várias bancas para a gente fazer esse corre por essas famílias. Esse país aqui não para de ter emergência, mano. Porque o nosso povo está abandonado. Eu vou repetir para vocês. O nosso povo está abandonado, rapa. Então, se a gente não fizer um corre... Eu sei que tá difícil também para um par de gente, como eu falei aqui no começo do vídeo, tá ligado? Mas, mano, eu já doei o dinheiro que eu podia doar. O outro mano já doou, né? Eu tenho a instituição interferência também, que já leva um corre-meu absurdo, certo? Aí alguns amigos meus que têm empresas pequenas, têm coisa na quebrada, doaram também. A gente conseguiu arrecadar mais de 10 mil, mano. Só que não deu, mano, tá ligado? Não deu para essas famílias comerem muito tempo. Se você não quiser doar, vai lá, mano. Vai no Morro do Índio procura os moradores, fala, oh, mano, o Ferrez me mandou aqui, o Periferia de Solidariedade me mandou aqui, eu quero doar aqui, tudo é necessário, remédio para as crianças, tá ligado? É, itens de, de farmácia, que às vezes você fala, puta, mas uma criança precisa de um rinossouro. tem gente que tem problema, é, que nem eu, de asma, e precisa, tá? Porque o incêndio foi aquele fogo todo, a criança ficou exposta aquilo tudo, tá ligado? Então, mano, absorvente, fralda, tá ligado? Precisa de tudo, mano. Tá ligado? Então é um momento que assim, eu não tenho como falar do TikTok da Tabata Amaral, rapa. Sabe? Vai pra puta que pariu, mano. Eu não vou fazer um programa pra falar disso, tá ligado? E eu tenho que falar das urgências que, que a gente tem. Então desculpa a orelhada aí, se você não gosta do social, se você acha que nunca vai precisar também, boa sorte na sua vida, tá ligado? Da hora, mas quem se comove, quem pode fortalecer, quem acha que 10 reais não vai fazer falta, R$30 não vai fazer falta, fortalece o pix do mano, o pix do mano vai estar embaixo, certo? E ele vai levar lá os alimentos. As cestas básicas que eu tinha na minha ONG já tem dois meses que eu não consigo suprir todo mundo. Eu não consigo. O meu estoque inteiro foi embora, tá ligado? As pessoas estão passando uma dificuldade tremenda. Eu tenho famílias dividindo três, quatro cestas básicas lá na interferência. E eu não tenho como ajudar mais do que eu estou ajudando. É desesperador, na verdade, é desesperador. Tá ligado? porque eu já tenho um problema com a minha instituição e tudo, mas quando aparecem essas questões que para mim não são problemas, são escolhas. Você pode escolher ajudar, se você puder, você pode também não escolher ajudar também, normal. Tá ligado? Mas eu não tenho como ficar vendo uma situação dessa, eu conseguir fortalecer no começo e depois não, não, não, não conseguir deixar as famílias lá. Eu sei que o impacto na vida delas é tremendo quando a gente manda uma cesta, manda um dinheiro para comprar alimento, tá ligado? e essas pessoas de anteontem para ontem, elas não comeram porque não tinha alimento, mano. Você imagina você estar tá num país que você conhece 400 famílias que não vai comer porque não tem muita gente fazendo corre, tá ligado? Então, é desesperador. Eu, ó, eu tenho vários defeitos, mano. Omisso não é um. Beleza? Omissão não é meu defeito, certo? Desse, desse defeito eu não morro, beleza? Então, por favor, mano, se você puder fortalecer, tá o Pix aí embaixo, certo? Ou procura diretamente o Morro do Índio, nas espraiadas. É favela, é quebrada, a é gente precisando de auxílio do lado de multidão de gente rica. Vão fazer o quê por eles? Nada. Quem tem que fazer é nós. Nós já sabemos quem abaixa o vidro do farol é nós, certo? Quem olha no olho do outro é nós. Quem pega o prato e divide é nós. Então vamos fazer a nossa parte. Beleza? Se você puder fortalecer, eu agradeço. Não compra livro, não sei o que eu pus porra de livro também, que eu achei que era um blog um vlog normal. Não compra livro, não compra nada nosso se você puder essa semana. Fortalece os caras lá, que com certeza, mano, você vai estar sendo mais útil com o seu dinheiro. É isso aí, rapaz. Obrigado. Boa tarde, né? Vim aqui agradecer, né? Ao condomínio Parque das Nações, que trouxe alimento pra gente, né? Doou pra gente, né? É, quero agradecer. gente precisando de leite, fralda, tem mais de 400 famílias aqui no da Brigada, na barraca, né? É só temos alimento para mais dois dias, então se vocês puderem ajudar a gente com alimento, arroz, feijão, óleo, é, leite para as crianças, né? Tudo que vem é bem-vindo nesse momento tão difícil que a gente está passando. Muito obrigada a todos, tá?